Olha, espia, meu Deus do céu, pra quem chega em alta floresta ver um negócio desse, pôr a fiscalização aí, ó, os banheiros não tem papel, não tem sabão, não tem nada, tudo derramado, dá uma errada aí, os bíblicos tomando de conta aí, ó, olha ah, oh, isso é uma vergonha. Cartão postal do Sido. Nunca mais te esquecer. Sai daí, cowboy. Sai daí, cowboy. Sai O amor, é tudo. E agora, voltou agora. Aí é o Vandrame versus o Teóquio. É. Bate a mão, Rony. Não. Bate a mão, Rony. Não. Bate a mão, Rony. Você também tá É, é lutador. É? Eu tô achando que é o, o Tom cruz que baixou. É, é. o Vai, vai perder. o vai perder? Eu vou até perder, hein? Roda, roda, roda. Agora, vai, vai, vai. Vai, E agora vai fazer o fio. Agora, Agora vai... tá no encaixe do menino. Joga, por cima. menino,